Pose é essa, foi? mano. Foi? Foi? Que pose? Foi não foi? Foi. E aí, gangue do mal, beleza? Ó, esse vídeo é bem rapidinho, hein? Rapidinho, não. Né, ah, explica direitinho. Não, explica, né? lógico. Sim. O pessoal me elogia, fala que eu explico direitinho. É. Ah, legal. Detalhes. É, então, tem que explicar da melhor maneira, tá bom? Mas vai ser rapidinho. Sabe aquela rapidinha que você dá na caixinha de luz? Lembra? Lembra? <risos> oh, saudade. <hein? risos> ah! Era bom isso aí, hein? tudo cá, cache de luz. Meu Deus do céu, Só, chega. Vamos lá, ó. Puta, dá uma saudade agora. Ai, não... meu Deus. Vamos lá, ó. Comecei a fazer esse tanquinho aqui, aí postando uns um fotinho no Instagram, o pessoal já comenta. Ai, sei, muito querido, meu. Comenta como? Me siga, eu não quero perder. Aí, o que acontece? Me segue lá no Instagram, hein? Bidu Garage. Quer falar o seu ou não? Jodilas. Ju Divas. Ju Divas. Vamos lá. Aí, só vou explicar rapidinho que não tem segredo. O que acontece? Como é que vai? Eu tô fazendo esse tanque aqui, por quê? Por quê, Ju? Porque precisa. Porque eu quero. <risos> eu não quero deixar o tanque lá embaixo. Vou deixar o tanque dentro do porta-malas, certo? É, igual o meu. Então, esse aqui é o tanque e esse aqui é como se fosse o cash tanque, é igual ao seu. o seu. Seu tanque, muita gente pergunta, ele tem 29 litros, o tanque da Ju. 29 litros. Então dá pra andar pra cacete. É que o povo tem aí a... Você a... vê o tanquezinho aqui, você fala, ah, não cabe nada aí. Gente. É verdade. Esse tanque aqui tem 35 litros. E acha que turbo gasta demais? Hein? Aí não, peraí, é. Acha que turbo gasta rios de... de... não gasta nada, é econômico. Tudo depende do, do bom acerto. Tal tá, né, é sei. porque se acertar errado vai gastar mesmo. É um conjunto aí que entra quem o patrão Portuga no um acertinho, né? É ah, igual ele. Não tem, não? Portuga Motor Nervoso. Segue ele no Instagram também, Portuga Motor Nervoso, oficina Portuga Motor Nervoso. Tá zero. O que acontece? Você quer saber quantos litros você vai ter no seu tanque? Como que faz? Você sabe fazer a conta? Coloca lá um monte de garrafa pet de água. Né? <risos> pai desgraçado, ó. Você mede aqui, ó, comprimento, comprimento vezes vezes altura, altura, vezes largura dividido por mil Aí você vai ter quantos mil que você vai ter. olha Aí, Ó, comprimento vezes altura vezes largura. Nem parece que ensaiou 10 mil, mil vezes pra tentar falar isso. Não, porque eu procurei no Google. <risos> Aí, beleza. Então, esse Ué, daqui, ó, tá a certo. parte de cima aqui tem 33 litros. Hum. E essa parte de baixo aqui tem 2 litros e pouquinho. Olha. Entendeu? Essa parte aqui vai ficar parece em cima. Parece pequeno, ó. Parece, então. Olha o tamanho. Hum. Essa parte aqui vai ficar na parte de cima do carro. E essa vai ficar lá embaixo. Como hum. se fosse um cash tank, entendeu? Sim. Aí, o que acontece? Eu fiz um cortezinho assim no assoalho, que isso aqui vai entrar lá pra dentro. Beleza. Nossa, Então, cara. como que faz? É bem simples de fazer. E outra aí, hein? Detalhe, hein? O pessoal lá também no meu Instagram, já acreditou, até fizeram uma campanha lá, pra me enganar um tigre lá. <risos> Não pedi nada. Tudo isso aqui foi feito com solda elétrica. Eu mostro ali a solda. Tudo tinha aqui, ó. E aí, ó, eu uso... O eletrodo revestido, ele é de inox, Eu tá? fiz um ao vivo mostrando você soldando, fez, lembra? Fez, Ó, eletrodinho revestido de inox. É um pouquinho mais caro, mas é, aí fica tudo inox. Pouquinho quanto, Porque mano? esse aqui, esse aqui acho que sai um real e 20, cada um desse aqui, ó. É, Vamos que eu lá. passar, o povo saber, né? É, um real e 20 cada um. Mas eu, eu, eu usei nesse tanque aqui uns 20 desse, uns 25 mais ou menos. Eu comprei 30, sobrou 2 aqui, ó 3 Sobrou 3 e pouquinho Tem mais um pedaço ali dentro? 26 tá, é. Esse tanque é de inox Importante também dizer que o tanque É muito importante que seja de inox Inox Essa chapa de inox aqui eu comprei lá no shopping também Esqueci o nome do Instagram dos caras para deixar Depois eu procuro Ó Eu paguei 80 reais em todas essas chapas aqui, que é por quilo, 25 reais o quilo. Então ficou 80 reais, certo? O que que acontece? Aí eu vou só ponteando. Pode vir aqui, ó. Que daí furo. Tem que fazer o quê? Ah, uma outra dica também. Tem que usar uma luva, hein? Cadê a minha luva? Tá aqui, ó. Nossa, vai ter coragem de mostrar essa luva. Bom, aqui, é, é que eu tenho. Ó. espera aí, mano, não cheguei ainda, meu. Calma, eu tô mostrando. Ó, o que acontece? Uma dica hein? Uma dica de quando tiver soldando qualquer um. Eu, pelo menos, eu faço assim. porque quê? Pega uma luva nova, igual a minha. Cai soldando o dedo, né? Ó, isso aqui que tá tudo o pé, ó. pé Fica gritando. Hein? Ó lá. Ó, é tudo solda. <risos> <risos> fica ó, o que, que acontece? Quando eu tô soldando... Se eu for soldar assim, ó, eu fico numa tremedeira do caramba. Então, o que, que eu faço? A eu cachaça. Ponho, é, eu ponho a mão aqui assim, ó, aí vou com o dedo controlando aqui, ó. No dedo, né? É, Vamos mostrar pra galera. Guiando aqui, ó. Se tiver sem luva, vai queimar o dedo, mas com a luvinha não queima. Você vê aqui só a pontinha linha. Não é muito, muito difícil, não. Pegou a mão, já era. Vai que eu vai. boto aqui assim, ó, e vou, ó, pra... Pontinha linha. Ah, outra coisa também que é importante. É o quê? É o quê? Se você okay. vier pegar daqui e vir soldando até aqui, o tanque vai virar um pastel. Porque vai esquentar muito, ele vai ondular tudo assim, a chapa assim. Vai ficar tudo ondulado. Então, como é que vocês fazem? Solda um pedacinho aqui de uns 5 centímetros, você solda outro aqui, aí você solda outro aqui, aí solda outro aqui. Sabe? Sempre intercalando assim, ó. Para não esquentar. Para não esquentar. Aí você vai, depois você dá um tempinho, põe a mão com ver se traz tá frio. E vai de novo. Um pedacinho, outro pedacinho. Outro... Se você fizer uma solda desse aqui inteiro, meu, isso aqui vai entortar tudo. Mas entorta, entorta lindo mesmo. Porque a solda elétrica esquenta demais. Tá bom? Então é isso. Eu devo ter gasto aqui uns... Qual é a medida, mano? Medida do quê? Desse. Desse? É. Ah, de cabeça eu não lembro não. Mas aí é a medida de acordo com o que o cara quer, né? Às vezes o cara quer um maior, Uau. às vezes o cara quer um mais baixo, um mais largo. Entendi. Tudo vai. Às vezes o cara tem coisa no porta-mala lá, som, não sei o quê. Ah, é. O pessoal que anda rebaixado, né? Tal, beleza. Aí aqui, ó, eu fiz três saídinhas, por quê? Vai sair três saídas que eu vou usar duas bombas no meu carro. Duas vai entrar na bomba e uma é o retorno eu sai duas filtro bomba depois eu vou gravar outro vídeo explicando como é que instala né é isso ah como é que foi é funcionar ótimo certo aí eu fiz a tampinha de moto aqui ó nossa essa foi uma Um charme hein, meu Ficou legal eu não quis fazer igual a da Juliana não quis mais roubar o potinho do do papagaio velho Bom, ó que vai com a tampinha de moto você tirou Pera aí que eu vou chegar lá Ó, tá vendo? Olha. Fala. É só parafusar aqui, ó. Tem os buraquinhos ali certinho, pra parafusar. Não parafusou ainda, né? Não, dá pra, tava parafusado. Aí eu tirei. Só pra mostrar. Tá preso tá vendo? Então, tampinha de, de Titan 160. Como que faz pra fazer isso aqui? Tem que comprar um tanque. Fui no ferro velho também, no, que perto de casa tem um ferro velho de mó, Comprei um tanque, ó. Tá até aqui, ó Aí vem com a tampinha, tudo e tal E aí você tem que cortar o um bocal aqui, ó Do tanque O pessoal que pergunta lá também do, do seu carro, né? É verdade Do meu outro Como do, que faz? X, tal Como que faz pra o tanque de moto? É assim Você tem que cortar o um bocal ali Que é essa parte aqui, ó Deixa eu você não tem aqui, ó vem? Ó é essa parte aqui, ó. Esse aqui eu deixei aberto, né? Porque vai servir como respira lá. Tem até a peneirinha do, do tanque da moto. Esse aqui eu tapei, que era um outro caninho que entrava lá pra dentro. A peneirinha... Isso aí é original do tanque. Hum, tá Já aí. ajuda também, entendeu? Hum. Aí, cortei aqui o buraco aqui, ó. Olha que acabamento, não dá nem pra ver, hein? Ah, tá louco. Esse cara tá bom, hein? Aqui, ó, eu soldei aqui, ó certo você que Não, esse não foi eu que soldei <risos> Mas o acabamento foi eu No menos surpresa não, filho da mãe Por causa que isso aqui eu... é a, Essa lata aqui é muito fininha Então a elétrica fura Aí eu tive que mandar soldar na Tig aqui ó. Aí deu o acabamentinho Ficou lindo, certo? Aí vai ter essa tampinha aqui É isso oh, que Vem pra mim aqui Mostra a minha cara, linda nossa nem ó, vou focar. Não, não vai muito perto não, Ó, por quê? Por quê? Porque eu sou muito bonita, tu não vai se apaixonar. Ó, o que acontece? Eu sou casado, não eu não casado. Ah, que lindo. O que, que acontece? Esqueci o que eu ia falar. <risos> Falou que é casado. Não tem nada. Ficou. Ó, ah, lembrei. Ah. O pessoal que pergunta lá, como que faz lá no... Como que eu ponho o negócio do tanque lá no carro? É assim, qualquer carro. Ah, é verdade. Pergunta Corta bastante. o bocal do tanque, pode ser qualquer moto também Pergunta hum. bastante Corta o bocal do tanque e solda lá no lugar do tanque do carro E, e aí o cash ser... tank? Qual o segredo do cash tank? Não, o cash tank é para manter o combustível aqui, ó Esse aqui nem precisava tanto de cash tank. Que nem o pessoal põe cash em gol, essas coisas e tal, por quê? Na hora que se acelera o combustível faz o quê? Abaixa Para trás hum. Não é? A força hum. G manda para trás, aí vai lá no cash tank. Esse aqui vai ser pra baixo, entendeu? É. Eu fiz mais esse daqui pra mim ter mais litragem de combustível. Ter uhum. mais combustível, entendeu? É que eu queria vai... um tanque pequeno, mas aí eu mandei esse aqui pra baixo pra ter um pouco a mais. Ah, vai ficar legal, diferente. Vai ficar bonito. O seu tem 29 litros, mais ou menos. 28 e pouco. É. Entendeu? Entendeu. E deu pra caramba, deu pra ir até no BGT, né? Rodou. Quase chegando no BGT. O tanque rodou quase 320 quilômetros. É então, isso aí. E falam que turbo... É, gasta. Não gasta não, porque você não precisa acelerar. 1.6, o carro dela é 1.6, ou miolo original. Não tem pois nada é. forjado no carro. Madinha. Quantos anos já andando? Ó, anos. Meu Chevette andou 8 anos, né? É, 8 anos. Agora o motor do Chevette vai no Tião. Eita. Receba aí, espera. Hum. É isso? Falei que ia ser um vídeo rapidinho, né? 12 <risos> <fosse>, minutos. Eu... <risos> então é isso. Tá bom, pessoal? Só? Um beijinho? Beijinho. Duvidou? É O que mais aí, pessoal? Ah, comenta aí o que vocês querem que, que eu grave, Que daí eu gravo explicativozinho assim, ó, dá pra entender muito bem. Ah, peraí que eu esqueci uma dica, cara. caralho! Ah, dica, dica! Como que faz pra soldar assim, ó, quina? Quina com quina? Pra ficar bem equalizadinho? Não sei. Vem aqui que eu te mostro. Vem ó, aqui que eu te mostro. Arruma uma cantoneirinha. Arruma uma tatonela. Ó, aí você coloca aqui. Essas presilhinhas aqui, ó. Eu paguei R$7,00 em duas. Olha, ó, que prende todo. aqui com a prisilinha. Prende aqui com a outra presilinha. Ó, a linha bem. Mostra daqui, João. De lá pra cá. Ó. Alinha bem. Você coloca a outra aqui, ó. Ponteia, ponteia, ponteia. Tem um ângulo de 90 graus. Lindo. Oh, meu simples. Deus! Não é simples? Isso é, é a dica dos deuses. Só usar a cabeça. Tá bom? É isso? E faça tudo em casa. Faça tudo em casa. Quando... Não é difícil, só que é o seguinte, mano. O principal segredo é a dedicação. É isso assim. aí? Ah, eu ali, conseguir. Eu também achava que eu nunca ia conseguir, mas graças a Deus tô aprendendo muito. Tá Você bom? trabalha com isso? Não. Isso é Você tem eu oficina? Eu tô mexendo no carro e... Não, Madre... Tá bom, pessoal? <risos> Tchau, hein? Fica com Deus. Beijinho do Bidu Tchau, fica com Deus Obrigado pelo carinho Me segue no Instagram Bidu Underline Garage Tá bom, já falou De novo